Mais 5 melhores dicas para emagrecer em uma semana, garantido. Você gostaria de emagrecer em uma semana, porém tudo que você tenta não funciona? Se você já não aguenta mais tantas informações e métodos mirabolantes para emagrecer, que no fim não te ajudam em nada, esse vídeo é para você. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Reconquistando o Meu Peso. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar as 5 melhores dicas para emagrecer em uma semana que realmente funcionam e que se você seguir vai transformar o seu corpo em uma verdadeira máquina de queimar gordura. Agora chega de enrolação e vamos para as dicas. Dica 1. Um, elimine ou diminua os carboidratos, principalmente os refinados. O consumo reduzido de carboidratos está relacionado diretamente com a perda rápida de peso e cefato. É a ideia não é fazer você deixar de consumir por completo, porém, reduzir de forma drástica pode dar a você o resultado que deseja. Os carboidratos são encontrados em grandes variedades de alimentos. Tenha em mente que o foco da redução está nos alimentos pobres em nutrientes e ricos em carboidratos. Um exemplo disso são os pães, doces, massas, sucos, refrigerantes, etc. Esses alimentos devem ser reduzidos ou evitados ao máximo, pois os carboidratos, quando entram no seu organismo, se transformam em açúcar e assim bloqueiam o seu emagrecimento e ativam o modo de armazenamento de gordura do seu corpo. Quando os carboidratos entram na corrente sanguínea, eles se transformam rapidamente em glicose e glicogênio. O último é usado para que os músculos do corpo possam produzir força. Porém, existe um limite para o armazenamento de glicogênio. O problema é que, como a glicose não pode ficar por muito tempo no nosso sangue, o corpo transforma rapidamente em glicogênio, que quando não usamos é acumulado em forma de gordura, formando aqueles tão indesejados pneuzinhos. Dica 2. Beba bastante água. Beber água pode sim te ajudar em muito emagrecer de forma rápida e com saúde. Ao tomar uma garrafinha de água de 500 ml, o corpo entra no efeito termogênico, onde aumenta a produção de energia. Este efeito causa o aumento de 30% no metabolismo para tentar equilibrar a temperatura corporal com a temperatura da água ingerida. Beba pelo menos 2 litros de água por dia. Caso não goste muito, tente espremer um limão nela. Eu mesmo adoro. Você também pode se beneficiar de algumas bebidas que são termogênicas e naturais, que te darão um resultado ainda mais bacana. Bons exemplos de bebidas com efeito termogênico são chá verde, chá mate, chá preto, chá de canela, entre outros. Agora, antes da próxima dica, responda para mim lá nos comentários. Você está bebendo bastante água durante o dia? Com a média mais ou menos... Dica 3. Tenha uma ótima noite de sono. Em outro vídeo já comentei como dormir é extremamente importante. Caso não tenha assistido, vou deixar aqui nos cards para você assistir depois. Em uma era onde existe uma grande demanda pela produtividade, estamos deixando de dormir as horas necessárias para o nosso corpo descansar. E principalmente a qualidade do sono. Tente ir para a cama mais cedo e evite o uso de dispositivos eletrônicos como celulares, tablets, pelo menos duas horas antes de ir dormir. A luz azul emitida pelo dispositivo eletrônico informa ao seu cérebro que ainda está dia, entrando em contradição com a realidade. Ao ter dificuldades para dormir ou dormir menos de sete horas por noite, você acaba criando resistência à insulina o que resulta no acúmulo de gordura e também vai bloquear o seu emagrecimento. Dica 4. Crie hábitos saudáveis para emagrecer rápido e com saúde. Para emagrecer rápido, fazer dietas ou seguir tudo o que foi dito neste vídeo, não adiantará de nada se você não tiver disciplina com hábitos saudáveis. Há tipos de alimentos e bebidas que ingerimos todos os dias, que sabota a nossa saúde e nos deixa com excesso de gordura. Ingerir esses alimentos e bebidas pode fazer com que sua dieta se torne inútil. Por exemplo, ingerir produtos industrializados, como pães, doces, sucos, massa, sorvete, etc. Tomar refrigerantes e bebidas alcoólicas. Priorize alimentos com uma boa densidade nutricional, que farão você se sentir saciada por muito mais tempo. Alguns alimentos que você pode comer à vontade sem se preocupar com calorias. Carnes, peixes, frangos, legumes e vegetais. Abacate, coco, ovo. Dica 5. Jejum intermitente. Sem dúvida, esse é o mais poderoso aliado na queima de gordura. O jejum intermitente basicamente é você ficar por horas sem ingerir nenhum alimento. Pode ser 6, 12, 18, 24 horas e por aí vai. Isso irá obrigar o seu corpo a usar aquela gordura que está armazenada, fazendo você perder peso muito rápido. No jejum intermitente, você deve ingerir apenas líquidos sem calorias, como água com ou sem gás, água com limão, chás e café sem açúcar. O jejum era muito comum na época Paleolítica, em que o ser humano vivia de caça e não tinha acesso a alimentos o tempo todo. O método, no entanto, não é indicado para todas as pessoas e pode trazer problemas quando feito sem a orientação adequada. Como fazer o jejum intermitente? Você pode começar aos poucos para se acostumar. Uma ótima maneira seria você fazer a sua última refeição, por exemplo... Às 18 ou 19 horas, e no dia seguinte você pula o café da manhã e almoça às 12. Dessa forma você estaria fazendo um jejum de 17 ou 18 horas, já que o período que você dorme também conta. Fazendo isso uma ou duas vezes por semana você irá perder muito peso. Não se espante se perder logo 5 quilos na primeira semana. Grande parte desse peso é a água que está retida no seu corpo. Seguindo essas dicas, você notará uma perda de peso muito rápida e significativa. Agora, se você quiser emagrecer de uma forma ainda mais rápida e definitiva, vou deixar para você no link da descrição um vídeo que me ajudou muito a realmente entender como emagrecer poderia ser mais fácil, rápido e sem sofrimento. Espero que tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com suas amigas. Aproveite, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada, pois tem vídeos novos toda semana.